Ele estreou o último episódio de WandaVision, e fica aqui comigo nesse vídeo que você vai descobrir tudo o que acontece no episódio 9, na nossa análise completa sobre WandaVision. Fala aí, jovem herói. Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia. E olha, eu não acredito que eu consegui acordar todas as sextas-feiras, às 5 da manhã, pra ver duas vezes o episódio de WandaVision e trazer pra vocês vários vídeos falando sobre a série. Então esse vídeo aqui vai ser regado a um bom cafezinho, porque eu tô cansado, cara. Eu tô morrendo. Não tô morrendo de sono. A série... Multi... Eita! Calma aí, fica aí. A série buscou muito das minhas forças e foi bem complicado trazer esses vídeos para você, mas eu fico feliz que a gente tenha conseguido completar a nossa série sobre WandaVision e de trazer mais de 30 vídeos sobre essa série. Me perdoa aqui pelo estúdio, um pouco improvisado, a gente está no quarto onde eu estudo. Por isso estão os livros da minha faculdade ali em cima, tá? Não deu pra arrumar muito, mas é isso daí. Vamos começar o nosso vídeo, então, falando um pouco sobre o episódio 9. Porque esse foi, com toda certeza, um dos episódios mais legais de WandaVision, até aqui, um episódio que eu gostei muito, cara. E eu tenho certeza que você também gostou. Mas pra você assistir esse vídeo, você tem que se inscrever aqui embaixo no nosso canal, E a gente faz vídeo todo dia sobre super-herói, e com toda certeza você vai aprender muita coisa aqui no canal que conta a história do seu personagem favorito. O nono episódio de Wandavision trouxe várias coisas legais, mas uma das coisas que eu mais gostei foi a luta final. As lutas que acontecem nesse episódio são incríveis e com toda certeza ser o melhor episódio até aqui. Uma luta que eu gostei muito é a luta entre o Visão e o Visão Branco. E essa luta é excessivamente bem trabalhada. E eu gostei muito de ver o Visão alterando ali os seus poderes, mudando a sua forma com a sua intangibilidade, voando e soltando raios. Eu achei muito legal ver esses dois personagens lutando entre si, ainda mais porque isso foi uma série, e a qualidade que eles trouxeram foi incrível, quase como de um filme. E não dá nem pra pensar que o estúdio que fez o filme do Pantera Negra, com aquela batalha final horrível, digna de Playstation 2, conseguiu trazer numa série uma qualidade tão impressionante, tanto nessa luta, quanto na luta da Wanda porque no episódio 9, a Wanda vai ter a batalha final contra a Agatha Harkness. E aqui a gente vai descobrir qual é o grande interesse da Agatha. Ela quer a magia do caos pra ela, já que ela gosta de roubar a magia dos outros bruxos. E abre um parêntese com isso, porque pode ser que a Agatha pode estar ali envolvida um pouco com o Barão Morto, já que os dois estão com o objetivo de conseguir mais magia, atacando o máximo de feiticeiros que puderem. A Wanda vai conseguir derrotar a Agatha de um jeito simples, o único jeito que ela sabia como fazer alguma coisa com a magia, já que a Ágata disse para ela que quando você tem um lugar cheio de runas, apenas a feiticeira que criou as runas pode utilizar os seus poderes para derrotar quem ela quiser, nenhum outro usuário de magia tem poder quando está no lugar feito com runas por outro bruxo. E a Wanda vai utilizar essa habilidade para transformar toda a cidade de Westville em várias runas, e com isso ela vai conseguir derrotar a Ágata. Eu achei isso curioso, porque nos quadrinhos, a Agatha Harkness que ensina tudo pra Wanda, ela é a grande professora da Wanda sobre como utilizar a sua magia do caos. E aqui a Wanda vai utilizar a única coisa que ela sabe sobre magia, que foi justamente dita pela Agatha Harkness, uma grande professora pra Wanda. Eu gostei muito dessa parte desse episódio. Outra luta maneira que a gente teve foi o Ikana e o Celery entrando em ação. O Icano vai utilizar seus dons telepáticos para conseguir imobilizar todos os funcionários da SWORD, todos os agentes da SWORD, melhor falando assim. E enquanto isso, o Celery vai desarmar todos eles utilizando a sua super velocidade. Eu achei que ali eles poderiam trocar, tocar ali um pouquinho de Sweet Dreams. Seria maneiro ver o Celery correndo com Sweet Dreams e ia dar muita lembrança pra gente. E falando de Sweet Dreams, temos que falar pra mim da maior decepção da série. Quando eu fiz o meu vídeo, há uns dois meses atrás, falando sobre quem poderia ser o Pietro do Evan Peters, eu disse que poderia ser ou um personagem conhecido, ele poderia ser o Pietro do universo da Fox, ou ele poderia ser o próprio Mephisto. E olha, eu vi o episódio duas vezes e não tem Mephisto, a série inteira não tem Mephisto, eu tô muito chateado de não ter Mephisto, mas a gente fala disso depois. Porque a última coisa que eu falei que poderia ser o Pietro era um personagem de Westview que estava sendo controlado por alguém. E a gente vai descobrir que ele era o tal do Ralph, o marido da Agatha que estava sendo controlado pela Agatha Harkness para fazer o que ela quisesse e até mesmo ter aqueles dons de super velocidade. Eu acho que a série poderia ter trazido um pouco mais pra gente, pra gente conseguir entender o que de fato quem era aquele personagem, mas eles decidiram dar um tiro curto, cara. Eles decidiram ser pé no chão e apostar no que dava. Então não decidiram introduzir um Mephisto ou alguma ameaça super forte e apostaram totalmente na Agatha Harkness. E eu não gostei disso, eu tava com muita expectativa sobre quem poderia ser esse personagem, e eu tava até mesmo teorizando que ele poderia até mesmo ser o Nicholas Scratch, ou mais do que isso, ele podia ser o Master Pandemônio. mas não, ele não foi nenhum desses, na verdade ele foi só um personagem esquecido pela série. E a parte que eu não gostei de WandaVision, eles poderiam ter arriscado mais. Quando começou a série, eles arriscam muito, e eles fazem vários episódios incríveis e totalmente diferentes da Fórmula Marvel. Para chegar nesse episódio e fazerem algo tão comum e normal. Não gostei disso, achava que eles podiam ter arriscado muito mais e ter feito com toda a certeza a série mais audaciosa já feita na história do universo Marvel, mas no final eles decidiram ser pé no chão, eu não entendi por porquê, já que desde o início da série eles não foram pé no chão nem um pouco e trouxeram um monte de coisa baseada nos quadrinhos. E olha, tem muita coisa nessa série que vai acontecer nesse episódio Mas uma das coisas interessantes é que a gente vai ver mais um pouco dos poderes da Mônica Rambeau E aqui a gente vai ver um poder que ela tem nos quadrinhos Que é a intangibilidade se você quiser assistir, eu já fiz um vídeo onde eu contei todos os poderes da Mônica Rambeau E você pode acessar clicando nesse card que tá aparecendo aqui na nossa tela, que você vai ser redirecionado e vai entender um pouco mais sobre essa personagem. Já que a Mônica Rambeau vai se tornar uma personagem muito importante agora para o futuro do MCU. E ela pode estar até envolvida com o nascimento da Tropa Alpha. Quer conferir e entender esse vídeo? clica no nosso vídeo onde falamos sobre as cenas pós-créditos do nono episódio de WandaVision. E falando de pós-créditos, a gente vai ter, numa outra pós-créditos, a Wanda com Darkhold, o livro dos segredos, o livro mais poderoso do universo da Marvel, onde a gente vai ver agora a Wanda podendo se tornar uma das maiores feiticeiras de todos os tempos, a personagem mais poderosa do MCU até aqui está nascendo. E agora a Wanda vai poder fazer de frente até contra o poder do Mago Supremo. Porque conforme dito pela Agnes, a Feiticeira Escarlate é mais forte até mesmo do que o Doutor Estranho. E muitas outras coisas da série foram bem legais nesse episódio, mas com toda a certeza os pós-créditos foram incríveis e com muita certeza eu posso te afirmar que uma das coisas mais legais foi ver o nascimento da Feiticeira Escarlate. Agora a Wanda Maximoff tá com o poder dela completo e se tornou a personagem que a gente tanto conhece nos quadrinhos. E olha, Dica de quem conhece quadrinho. Nos quadrinhos, a Wanda é muito roubada. A feiticeira Escarlate é, com som, sem sombra de dúvidas, a personagem mais poderosa já feita nos quadrinhos da Marvel. E você pode esperar que agora no MCU, ela vai utilizar todo esse poder, e ela até mesmo pode se tornar a grande ameaça a ser enfrentada e combatida pelos Vingadores. Foi um episódio bom, mas eu esperava mais, eu achava que eles podiam arriscar e mostrar quem era o grande vilão. Eles poderiam trazer o Mephisto, mas eu até entendo, eles não trazerem o Mephisto, já que você trazer um demônio pra uma telona, pra algo que tá no Disney+, Plus pode ser um pouquinho ali ofensivo pra algumas audiências, as pessoas podem não entender. Só que eu acho que se você introduz o Dark Hood, que foi criado por um demônio, e você tem o Dormamundo, o filme do Doutor Estranho, cara, não custava nada você introduzir o Mephisto, na verdade ia dar muito conteúdo pra série, e ia ter sido muito mais legal ver o Mephisto. Então assim, peço desculpa por não ter aparecido o Mephisto na série, mas as referências estavam ali, os sinais estavam ali, e eu fiz os vídeos falando dos sinais, já que o diabo estava nos detalhes, e no final o diabo não estava em detalhe nenhum, a única coisa que falou nas, que eu falei até na série, que se concretizou, foi que a Agnes era a grande vilã. De um modo geral, eu esperava mais, esperava até mesmo que o próprio Dormammu pudesse aparecer, como a aparição do Doutor Estranho, já que no final a gente vai ter a realidade da Wanda entrando em colapso, e isso poderia até mesmo ser uma porta de entrada para o Dormammu para o nosso mundo. E eu falei isso um pouco melhor, sobre como o Doutor Estranho poderia ter aparecido na série de WandaVision. e no final isso não aconteceu, mas vale a pena você ver esse vídeo que foi um vídeo bem legal e pode explicar muita coisa para o MCU, já que o Dormammu ou a Wanda podem ser os próximos grandes vilões do universo cinematográfico da Marvel, agora na fase 4. Bem, jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando um pouco para você sobre o que acontece na série WandaVision, no nosso episódio 9. Foi um episódio maneiro, esperava mais, mas uma das coisas que eu achei muito top foi esse visual do Visão Branco. Espero que vingue e ele continue branco nos próximos filmes. Mas se você gostou desse episódio, eu quero muito saber da tua opinião. Comenta aqui embaixo para eu saber o que você achou. E não esquece de ver o nosso outro vídeo falando sobre as cenas pós-créditos no episódio 9, que você vai entender muita coisa. A gente se vê na próxima, um duplo H para você e um ex-cataplast.